Pessoal, eu fui tomar banho e eu não havia reparado mais. Hoje é dia de treinamento da Esquadrilha da Fumaça e eles são daqui de Pirassununga, né? Só que eles já fizeram vários movimentos, como é que eu posso falar? É, vários o quê? Aqui na cidade. E eles estão muito longe agora. Olha eles treinando lá, ó. Só que a árvore está justamente na frente. Mas tem uma ali, ó. Eu vou tentar ver se eu consigo mostrar para vocês. Está vindo para o meu lado. Achei. Olha é ele aqui, ó. Esse é um dos sete que está por aqui hoje. Ali ó, deve estar terminando o treinamento. Já daqui a pouco eles vão embora, certeza. E hoje daria uma gravação boa porque, como o fundo está bem claro no sentido de mais limpo, né? Mas eu perdi a oportunidade. Como o não está longe daqui, eles vão treinar. Depois eles vão embora pra casa descansar. Porque eu estou balançando que eu estou num lugar muito alto. Na verdade estou em cima de um telhado. Estão se preparando para fazer um movimento. Olha lá, tá vendo eles lá. Tá vendo? Voando 3 de ponta cabeça e 3 normal. Eles estão muito longe, não parece, mas estão muito longe. Olha, olhando assim, parece que tão pertinho, né? Lá ah, vou eu pro lado da árvore novamente. Três de ponta cabeça, três não. Avoei ah, para lado da árvore. Fazer um corte aqui. E esse fica isolado, não sei qual o motivo, mas ele fica isolado. Virou, fez um movimento e agora vai descer. Pegando velocidade, acelerou. A vez chegar no alto, ele se solta. Olha lá, como é que ele faz, ó. olha lá, parece que está totalmente. Olha aí, desce.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 Vários movimentos. Como é que eu posso falar? É, vários o quê? Aqui na cidade. E eles estão muito longe agora. Olha eles treinando lá, ó. Só que a árvore... Tá justamente na frente. Mas tem uma ali, ó. Eu vou tentar ver se eu consigo... Mostrar pra vocês. Tá vindo pro meu lado. Vamos ver se eu consigo focar. É duro achar, porque os... O céu praticamente. Deixa eu ver se eu consigo. Tá bem aqui em cima. Mas eu não consigo encontrar ele no, no céu. Achei. Olha ele aqui, ó. Esse é um dos sete que tá por aqui hoje.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 mais limpo né mas eu perdi a oportunidade como o pirasinuga não tá longe daqui eles vão treinar depois eles vão embora para casa descansar porque eu tô balançando que eu tô num lugar muito alto na verdade eu tô em cima de um telhado vou tentar ir um pouco mais do lado ver se eu consigo Estão andando no telhado, até meio perigoso. Estão se preparando para fazer o um movimento. Olha lá, está vendo eles lá. Olha lá, está vendo? Voando três de ponta cabeça e três normal eles estão muito longe não parece mas estão muito longe olha estão olhando assim para estar tá tão pertinho né ah, vou eu pro lado da árvore novamente a ah, três de ponta cabeça três não ah, vou eu pro lado da árvore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 Pegando velocidade, acelerou. Dá um looping. Eu acho que é um looping. A vez de chegar no alto, ele se solta. Olha lá, mas o é que ele faz: ó. olha lá, parece que está totalmente. Aí desce. E para ajudar, está começando a chover.